Estou indo para São Paulo, eu tenho um filho, certo. que é gerente de uma firma aí, e ele tem um carro muito bom, ele comprou agora recentemente, e ele vai me levar de automóvel, eu tenho automóvel também. O senhor tem um carro também? Tem. Só é. que na minha doença, meu carro ficou lá em, Juque... lá em Registro, Registro, ali em São Paulo. Te conhece lá? Conheço. Terra da Banana, capital do, do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. É. Eu fiquei muito conhecido no Brasil inteiro por intermédio do, do meu trabalho. O trabalho. se senhor conheceu o Sou Wilson de Sábio Melo? Aquilo foi o Deus para mim. É mesmo? Foi. foi meu amigo. O senhor fala e eu fico emocionado. Porque eu guardo é, recordações doces do seu Wilson. Você sabe que eu estava. Eu ele me buscou em São Paulo para vir trabalhar com ele, foi um inspetor de qualidade. Certo. E nessa minha vinda aqui ele construiu mais outro tipo de amizade comigo, aonde ele adquiriu confiança tal que as histórias da vida dele, tudo ele contava para que coisa boa. O senhor sabe aonde que ele é nascido? Ele é nascido em... Cristais Paulista. Isso mesmo. E ele foi sepultado lá em Cristais. Ah, tá, eles tem os túmulos deles lá. Da família. Sim. Eu conheço eu conheço eles todos. Você conheceu o Miguelzinho? Demais da conta. Eu joguei futebol aqui muito tempo e ele sempre era um dos diretores do Sabelo. Do Sabelo. O Miguelzinho foi uma pessoa... Para mim, eu acho que ele foi muito bom. E os funcionários dele, todos falavam muito bem dele. Excelente pessoa. É. O próprio Vadinho foi o único modelista que foi formado nos Estados Unidos. Vadinho. Eu conheço correntemente as histórias deles, desde quando ele começou a carreira dele como... como sapateiro? Certo. Depois distribuiu os jornalzinhos na fábrica. Que quando construiu esse prédio que eu comecei a trabalhar aqui. É, aqui nós estamos aqui em frente. Eu estou filmando. Nós estamos em frente a Samelo aqui, ó. Esse pátio bonito ó, é. tem uma história. Isso aqui, isso aqui, ó, muitas famílias foram sustentadas nessa fábrica, né? Deu emprego aqui para muita gente. Certo? Teve muitas famílias que foram formou-se a vida aqui nessa. Trabalhando aqui, na Samelo. Eu, na realidade, eu estou conversando com o senhor, mas eu certo. tenho um curso de relações humanas que era para aprender a conversar com as pessoas. Uhum. Não sei se você reparou alguma coisa. Eu reparei que o senhor tem habilidade em, em, em conversar. Então é isso, porque eu na minha vida eu tive uma felicidade muito grande em trabalhar no Samelo e eu trabalhando no Samelo, começando no Samelo, a felicidade que eu tive foi que eu nunca fui empregado comum, nunca discrimine discriminei, mas eu, eu, eu nunca fui empregado comum. Eu fui gerente, fui modelista, fui inspetor de qualidade e num, num... sempre gostei que as firmas caminhassem para o bem-estar. Porque a firma caminhando para o bem-estar, ela está levando pessoas, mais pessoas para o bem-estar. Certo? A, a, a firma tem uma função de agasalhar as famílias, né? É. Porque, por exemplo, você veja bem, quando eu tinha uma palestra com a turma, eu sempre dizia: eu não eu bato papo com vocês para poder dar orientações disso ou daquilo. Eu quero que vocês trabalhem em função da firma porque vocês estão garantindo o emprego de vocês e o sustento da sua família. Muito bom. É. Agora, você sabe que eu vindo para cá doente, como eu fui convidado para trabalhar até nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, tudo, devido ao meu conhecimento que eu adquiri, eu doente aqui, naquela ocasião tava estava melhor um pouquinho, hoje eu não estou muito bom não. Essa firma que tem aqui em cima aqui, uma grande firma. Uhum. Farelito. É. Rafael. É, é. Rafael. É o um nome é, assim. É o nome sim, é. Eles me convidaram duas vezes para vir trabalhar com eles. Tá vendo? Mas eu não não tenho condições de mais de trabalhar. Minha vida agora era caminhar para o fim e partir para o lado de que Deus me proteja e me dê uma boa hora. Eu sou Geraldo, eu estou contente em conhecer o senhor. É, todo dia eu faço um, uma atividade que eu, eu quero fazer uma amizade nova. Conhecer gente nova, com histórias novas. E o senhor me, me preenche com uma, uma inspiração de vida. Hum. Certo? O senhor, uma pessoa simples, de uma família simples, que venceu. Certo? O senhor está doente. A doença do senhor, o senhor falou o nome dela. E o senhor está se preparando para essa viagem. Estou preparando a última viagem. A viagem que não tem volta, certo? E o senhor vai ter o companheiro do senhor, aquele que não desampara ninguém, Jesus, junto com o senhor. O senhor pode, quando falar, pode falar um pouquinho mais alto, porque eu tenho um problema de audição devido barulho de máquina. É. Tô não tem problema falar mais alto comigo, né? Então tá. Então o senhor tem um companheiro de viagem dessa passagem, Jesus está com o senhor. Estou... Como é que é o seu nome? Ronaldo Ronaldo. É. O senhor não está sozinho A gente fica sozinho dos amigos, da família Mas Deus não abandona a gente Deus está e com tô a gente. E eu estou satisfeito em falar com o senhor Porque eu gosto muito das pessoas que quando fala Fala em nome de Deus Procurando abençoar o outro é. Isso é muito importante Esse rapaz aqui eu não conhecia ele ele ficou sabendo que eu estava jogando antes, ele veio aqui, eu recebi ele, conversei com ele. Não é ele que você está procurando não, não, não? Ele mora aqui nessa casa aqui do certo. portão de ferro aqui. E o rapaz foi tão educado comigo, rapaz, me deu um passe que me deixou aliviado. Certo. Deus vai abençoar. E Deus. Deus coloca as pessoas certas nos momentos certos da nossa vida. O senhor já tem experiência com isso, com as mudanças que o senhor já fez, o senhor percebeu que foi conduzido por mão superior, mão de Deus. E muitas vezes a gente não percebe isso, mas é a mão de Deus que conduz a gente. Porque eu aqui, por exemplo, aqui em frente... Essa minha irmã que, que tá, mora aqui, ela é uma pessoa que estudou enfermagem. Eu estudei enfermagem também. Ah, sim. Nas horas vagas, mas não cheguei a me formar. Eu estudei só ganhando tempo. E cheguei a ser estagiante do governo dez meses e quatro dias. Mas a minha irmã aqui, ela me trouxe para cá. Quando ela ficou sabendo que eu estava doente lá, eu fui muito bem tratado nesse hospital. Hospital São João. Certo. Dois médicos que foi uma beleza. Parecia uma criança. Me trataram muito bem, só que eles me falaram: seu recurso que você não tem. Seu causa é esse. E esse caso você tem que procurar ou Barredos ou São Paulo. O Franca. Você tem parente nesses lugar? Porque hoje, para ficar num lugar desse, você precisa ter alguém que te acasale e você. Olha, Eu falei, eu tenho parente em Franca. Aí ele falou para mim, né? Ele falou, então eu vou ajeitar seus papéis, vou te mandar para Franca. Sua família te recebe lá. Né? Eu falei, recebe, porque eu convivo muito bem com a minha família. É isso aí, isso. Pois é, foi bom nós falar. Conversar com o senhor. Eu registrei aqui um pouco de história do Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo é que está um... passando por um momento de fragilidade, difícil, mas tem a graça de Deus e, e o Senhor vai vencer e Deus quiser. E Deus quiser. De uma maneira ou de outra, se Deus me der mais, se ele der a graça, Deus sará. Eu estou procurando. Não sou da sua religião, mas não discrimino ela. Mas na minha religião, todo dia eu peço para que ele me proteja, me ajuda e me tire esse mal de mim. Sim. Todos Sim. aqueles deuses que as pessoas se Deus, me tire esse mal de mim. É dar força para o Senhor. Para é. então, que eu possa eu viver mais alguns dias, viver com saúde e felicidade. Muito bom. Deus abençoe o senhor. Natural de Franca, trabalhou na Samelo, né? Trabalhei na Samelo por duas vezes. Fui funcionário de uma potência mundial em São Paulo. Fui gerente, fui modelista. Fui gerente de produção da Camelo. Camilo. Camilo. Existe a Camelo até hoje? Existe. É, em lojas, né? Uhum. E fui gerente também de uma potência muito grande na Avenida Cruzeiro do Sul, frente ao portão da detenção, aonde ali eu aposentei. Só para o senhor ter uma ideia, eu estou aposentado desde 88. Desde 88. Muito bom. Eu fui do exército, Fui da Polícia Militar e fui, ganhei dois anos desses meios aonde eu estive, aposentei novo, comecei a trabalhar registrado com 14 anos, com documentação na mão. E aposentei e poderia ter aposentado com, com 42 anos, com dois anos que eu tive mas isso, isso aí eu não aposentei eu parei de ser um funcionário que dependia de INSS eu continuei trabalhando e trabalhei até agora há pouco tempo agora quando fiquei doente só para você ter uma ideia nos últimos tempos eu fui eu parei de trabalhar em fábrica e fui trabalhar com um cara que é agente federal que coisa boa? É. E admiro demais a sua profissão, o senhor exerce ela? Em parte. Em parte? É. Admiro demais, eu queria ser advogado. É. Lutei para ser, mas não tive condições. A minha situação, minha família é muito pobre. Meu pai não podia comprar um lápis para mim. É. Mas eu ainda devo. Todos os dias eu peço nas minhas orações que ponha ele em bom lugar. Porque uma coisa que ele deu para mim, eu gostaria que ele continuasse vivendo. Para dar educação para essa minha irmã, por exemplo. Ele me deu uma educação que eu, eu uso ela até hoje. Não sabia ler nem escrever. Analfabeto de pai e mãe. Ele e minha mãe. Mas me ensinou ser homem. Certo. Isso é muito bom. Parabéns para o senhor, senhor Geraldo. Deus abençoe e eu fiquei contente de conhecê-lo e a, todas as famílias têm as suas lutas e as suas diferenças e uma das coisas bonitas é que a gente pode agradecer e o senhor agradece a inspiração do pai que o senhor teve. Meu coração chamou para dar uma atenção para você. É muito difícil um cara te dar atenção para você. Certo. Você e sabe? eu fiquei muito contente. E o senhor tem... Agora eu vou falar uma coisa. O senhor tem uma voz muito firme, forte. E eu tenho certeza que o senhor... É, do senhor falando, como gerente, o senhor já, já usou muito essa voz. É. Para ajudar muita gente. Eu, eu fui um... Posso considerar até hoje, muitas vezes eu encontro pessoas na rua que me chamam de professor. Professor? Porque na realidade eu tenho um diploma que eu poderia dar aula profissionalizante. Certo. Então me chama, professor, tal. Eu me sinto alegre com isso, sabe? Deus abençoe. É como eu chamar o senhor de doutor. É. Eu tenho uma obrigação de chamar de doutor. Certo. Deus abençoe. Ser, um, ser um advogado não é. É. Uma profissão qualquer. É. Ele é um doutor. Doutor. Ó, oh, foi um prazer muito grande. É Ronaldo Gomes Sattler. Tá aqui conversando. O senhor é natural de Franca? Eu sou mineiro de Lajinha, casado com a Francana. Ó. Oh. Há 40 anos. Tenho que um beleza. filho que é... que é médico. Amanhã nós vamos estar indo pra casa M dele. Ele é médico? Médico ortopedista em Pirassununga. Pirassununga? É. Eu servi o exército em Pirassununga. É. Ali na Agulhas Negras, como é que chama ali? Não, tem a escola. A avenida ali é Newton Prado. Newton Prado. E, e amanhã, eu, se Deus quiser, nós estaremos indo para lá. Para assistir a festa do carro de boi. É, eu sou Para lá? É. Então o senhor deve conhecer uma pessoa que é doutor também. Eu tenho muitos doutores que eu conheço. É. Amigos. É o José Dentista. É. Conhece ele? Não. Você ele é, é dentista mesmo? lá no Leporaça. Lá no Leporaça. Ele, ele é um que administra a festa do carro do boi. É. é. Mas essa festa vai ser lá em Pirassununga. Ah, lá ah, em Pirassununga? Lá em Pirassununga. Mas Ali é a cavalaria. É cavalaria. É cavalaria aeronáutica, né? É. Ó, um abraço o senhor e eu vou andar um pouco. Foi um prazer muito grande. Ó, o prazer foi muito mais meu. Deus abençoe nos momentos difíceis. Sempre lembrando em Deus e tendo a paz no coração Deus abençoe o senhor Abençoa nós dois Amém Amém Que ele siga seus passos E que a vida que o senhor tiver Ele te dê sempre prazer e alegria Amém, muito obrigado Muito obrigado, senhor Muito obrigado Ele já vai Nossa, sair Foi muito bom falar com o senhor Eu fiquei muito contente Eu fico, eu fico sozinho o dia inteiro Aí, ó, Eu fiquei muito contente de conversar com, com o senhor é. Foi um eu achado hoje. Eu passei, eu perguntei pelo filme, porque eu falei, às vezes passa em algum canal, não tem nada que ver, eu vejo. Certo. Mas tá bom assim. Tá bom. O senhor vai desfrutar desse momento que o senhor teve comigo? Muito e bom. O senhor pode saber que o senhor vai desfrutar do momento que foi de alegria para mim. Deus abençoe. Abençoe muito, muito. Muito bom. Ele vai sair, eu vou deixar o meu, meu nome com ele, para que se alguém da família quiser. Ronaldo Ronaldo Gomes Sattler. Você tem algum escritório, eu, Ronaldo? Eu deixo um, um, um papel com o senhor. O senhor se, se, se, se, se tem escritório aonde? Não eu não, eu não, eu não tenho um escritório, mas eu vou deixar um papel com o senhor com o meu nome. Falou? Sr. Geraldo, uma alegria muito grande. Tá bom? Ótimo. Estou aqui em frente a Samelo aqui, ele falando do seu Wilson. E falando das daquele tempo que ele trabalhou aqui nessa aberta Sou Geraldo Sou Geraldo muito bom estou fechando aqui e vou deixá-lo aqui